Sejam bem-vindos ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o livro Meu Amigo Eurípides Barsanufo, de autoria do Grupo Marcos. Por conta de se tratar de uma obra curta, vamos dividir as gravações em algumas partes, visto que, se fôssemos fazer um vídeo para cada capítulo, teríamos uma quantidade muito grande de pequenos vídeos. Vamos lá, então. Dedicatória Após revisar os originais do livro Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novelino, Francisco Cândido Xavier comenda aquilo que João Evangelista afirma. Há muitas coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas uma a uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E acrescenta, Guardadas as proporções, o mesmo poderia ser dito de nosso querido mestre Eurípides. Este livro é dedicado a Jerônima Pereira de Almeida, a querida Dona Meca. Prefácio. Jovem amigo, este livro é um convite nós, imensa falange de espíritos que amamos o Cristo, por ordem do mais alto, queremos te convidar para conosco transformar a terra. Basta de miséria material e moral. Contamos com você. Mantenha a sintonia conosco e formaremos um grupo que, liderado pelo Cristo, demonstrará o poder do amor servindo ao próximo os sofredores, os filhos da miséria e do desamparo moral. Mantenha a sintonia conosco, e mesmo que atravesses os pântanos onde predomina o vício, sairás incólume, porque nós, os teus amigos espirituais, te protegeremos em nome de Deus. Com emoção e carinho, Ivan de Albuquerque. Espírito. Introdução Amiga e amigo, este livro foi escrito para você. Ele é a síntese de saberes e de experiências de muitos espíritos e é um convite para que você aprofunde sua compreensão espírita. Trata-se de um romance histórico escrito por mim e, portanto, como estou encarnado, ele não é uma obra mediúnica. Contudo, é preciso reconhecer que a inspiração de ex-alunos de Eurípides está presente na obra, sem que isso retire a responsabilidade do escritor. Se, ao final da leitura, você tivesse se tornado amigo de Eurípides, isso terá valido cada segundo utilizado para escrevê-lo. Tornar-se amigo de Eurípides é descobrir a grandeza da vida, dos universos paralelos que nos envolvem. É descobrir a emoção de ajudar a quem sofre, é viver as aventuras maravilhosas que Deus nos apresenta. Viveremos aqui fatos inesquecíveis e, talvez, um dia, você contará essas histórias a seus pequenos filhos e eles pensarão que são contos de fadas. Contudo, ao crescerem e conhecerem Eurípides, ficarão deslumbrados com a grandeza desse espírito, desse amigo que você conheceu na juventude. Capítulo 1 – A Reunião Meu amigo, de nome Eurípides, após ler um livro espírita emprestado por seu tio, resolveu assistir a uma reunião mediúnica. Ele me convidou para acompanhá-lo. Será que eu devo ir? Sou daqueles que gostam de aventuras e tenho interesse pelos mistérios da vida. Não aceito a ideia de que a vida é monótona e banal. Não vou ficar em casa esperando que ela passe. Logo, apesar do frio na barriga, tenho vontade de aprender, descobrir, conhecer. Então, está decidido. Eu vou. Não percamos tempo. O plano é o seguinte... Eu vou ajudar meu amigo a contar o estoque da loja de seu pai em uma cidade próxima, Conquista, a 14 quilômetros de Sacramento, e voltaremos no dia seguinte. Entre a contagem e a volta, a reunião mediúnica. E é melhor não comentar com ninguém, pois essas coisas de espírito ainda assustam muita gente. Estamos no início do século XX, em 1904, um tempo de ignorância. Assim, na sexta-feira, depois que contamos o estoque da loja do Sr. Mujico, o pai de Eurípedes, partimos para a reunião mediúnica. O clima está agradável, uns 18 graus. Estamos indo a cavalo. Finalmente chegamos na fazenda Santa Maria. Agora são duas horas da tarde. Amarramos os cavalos e entramos. Sinto-me em casa, afinal é a casa do Sr. Mariano, tio de Eurípedes. Atenção! A reunião já começou. Nela, vejo que as pessoas estão sentadas em bancos de madeira, enquanto um senhor está lendo um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eurípides comenta baixinho que conhece algumas pessoas dali. Sento perto da porta. Se precisar, corro. Já Eurípides senta em um banco perto do Aristides, um bondoso agricultor que ele já conhecia. O que será que vai acontecer? Será que os espíritos vão se comunicar mesmo? Será que é uma brincadeira que estão fazendo com a gente? Brincadeira de primeiro de abril? Hum... E se o diabo aparecer e quebrar tudo? E se vier um espírito e falar comigo? Já pensou um morto falando comigo? Eu morro ou corro? O dirigente pede que todos se concentrem e faz uma prece. Eu mal consigo respirar. Agora vai. Penso eu. Enquanto isso, Eurípides faz um pedido em silêncio. Segundo ele me contou, foi mais ou menos assim. Tudo compreendi da Bíblia, mas não entendo as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, peço a João Evangelista que me esclareça por meio do médium Aristides. Tivesse eu ouvido esse pedido, teria perguntado... Só isso, meu amigo, não quer mais nada, não? Você, leitor, não teria feito mesmo? Onde já se viu fazer um pedido desses? Mas, como foi uma prece, um pedido mental, ninguém de nós ouviu. E, como se diz, quem tem cabeça pensa o que quer. O Aristide se levanta. É chocante. Ele começa a explicar as bem-aventuranças com uma sabedoria e um amor tão grandes que eu não consigo me conter. Choro e choro muito. É um poder estranho que alguns espíritos têm de nos emocionar. Não é choro de tristeza, não. É um choro de alegria e de consolo. É uma emoção de quem se sente muito amado, entendido, aceito. É uma emoção forte sentir-se amado de uma forma tão profunda. No final, ele diz claramente... Paz, João, o evangelista. Desabafo no choro. Ai, devo ter desidratado. Como pode aquilo? Na saída, Eurípides diz, e repetiu isso depois de muitos anos que foi a explicação mais profunda que ouviu sobre o Evangelho de Jesus. Bato nas costas dele, dizendo. E agora, Barçanufo, quer mais alguma coisa? Quem sabe um cafezinho ou uma limonada? Rimos. Capítulo 2. E agora? O que pensar? Voltamos. Eu não consigo dormir. Dormir como? Ou Eurípides é o cara? Ou estamos pirando? Uma mensagem do apóstolo João. E o tio Mariano é grande conhecedor do espiritismo, teria descoberto se fosse um espírito mentiroso. Certamente não seríamos tolos de fazer uma reunião mediúnica sem alguém com experiência. O espírito falou com grande beleza e seriedade e não ficou fazendo elogio bobo nem estimulando misticismos malucos. Tudo indica que era mesmo o apóstolo João. Como ensina Kardec, é necessário conhecimento, observação cautelosa e principalmente uma conduta moral equilibrada para não sermos enganados. Tudo isso o Sr. Mariano com certeza tem. E o Eurípides, será que está dormindo? Hum, acho difícil. Até onde eu saiba não comentou nada com ninguém. Mas ele mudou muito e todo mundo notou já não vai à missa com tanta frequência e dedicação. Eurípides é muito sincero e precisa de tempo para organizar as ideias. Além disso, não quer afrontar ou magoar ninguém. Logo depois, somos convidados para outra reunião mediúnica. — Vamos? — pergunta Eurípides. — Só se for agora. — respondo. CAPÍTULO 3 – O PEDIDO Vamos conversar um pouco enquanto eu e o Eurípides estamos a caminho para a fazenda. Você sabe por que o pedido do Eurípides foi para o apóstolo João e sobre as bem-aventuranças? E por que ele pediu uma comunicação por intermédio do Aristides? Se souber, pula para o capítulo seguinte. Se não, escuta que a história é boa. Eurípides foi essênio, um iniciado com elevadíssimos conhecimentos das leis de Deus. Ele e Jesus encontraram-se quando eram adolescentes e, ainda jovem, Eurípides foi morto na cidade de Nazaré por reconhecer que Jesus era o enviado de Deus. Logo em seguida, reencarnou e, ainda criança, conviveu com o apóstolo João e com o Inácio de Antioquia. Por isso, ele foi atendido em seu pedido. Eles já eram amigos há mais de dois mil anos. E as bem-aventuranças... São também chamadas de sermão da montanha e compõem uma aula genial que Jesus deu em uma montanha, em que resumiu seus ensinos de forma simples e profunda. O problema é que não tem como entender o sermão da montanha sem conhecer a lei da reencarnação e a lei da evolução. Como pode ser bem-aventurado um aflito e uma pessoa perseguida, ou como é que os mansos herdarão a terra? Nem Eurípides nem ninguém pode entender a essência do ensino do Cristo sem entender essas leis. Por isso, o apóstolo João falou de evolução e reencarnação. Captou a ideia? E o que tem a ver o Aristides com isso? Talvez você pergunte. Elementar, meu caro amigo, ele não tem instrução, não sabe ler nem escrever. E Eurípides sabia disso. Ele não poderia inventar uma explicação tão brilhante como a que ouvimos. Pena que não anotei essa comunicação, mas isso não vai acontecer mais. Ficarei atento. Chegamos. Ufa! Cansa falar e andar a cavalo. Antes de amarrar o cavalo, eu deixo uma dica para você conhecer a história de Eurípides na época do Cristo. Anota que a informação é preciosa. O livro que ele psicografou por meio do excelente médium Corina Novelino, sua continuadora em sacramento, chama-se A Grande Espera. É segredo, mas conto para você. Na época do Cristo, ele se chamava Marcos. Nosso grupo adota esse nome em homenagem a ele. Capítulo 4 – A Segunda Reunião Mediúnica Tio Senhor, o tio Mariano, já estamos íntimos, nos recebe com alegria. Enquanto conversamos animadamente, penso sobre o que nos aguardaria naquela reunião. Tio senhor conta sobre a época em que era ateu. Ele viveu tantos fenômenos mediúnicos. Os espíritos jogavam pedras na casa dele, objetos se moviam, sumiam e apareciam em lugares distantes, fora de casa, etc., que não teve como negar a existência do mundo espiritual. Acontecerá algo tão extraordinário como na outra reunião? Pergunto. Apesar dos muitos anos de trabalho mediúnico, os espíritos sempre nos surpreendem com ensinamentos e com ajuda. A mediunidade é uma aventura em direção ao infinito e sempre nos surpreenderá. Por isso, todo esforço para se manter equilibrado e renunciar ao que for necessário sempre é recompensado pela paz que se sente, pela alegria de servir e por experiências inesperadas. Ela é um estímulo sagrado para nos melhorarmos. Vale muito a pena. Nunca me arrependi dos esforços que fiz. É muito, muito melhor do que farra. Diz rindo e batendo em meu ombro, avisa. Todos já estão na sala. Após a leitura de O um Evangelho segundo o Espiritismo e a prece, faça silêncio. Tio Senhor levanta-se e fala com uma voz idosa e firme. Uma energia de intensa ternura invade o ambiente. Só quem sente pessoalmente a vibração de um espírito elevado pode entender a grandeza dessas experiências. É uma pena que existam jovens espíritas que nunca vivenciaram isso. Será que eles têm medo? O amigo espiritual fala sobre o amor, o amor que devemos aos sofredores, aos desamparados, aos nossos amigos e familiares. Sinto-me tão bem que choro. Sinto uma saudade imensa não sei de quê, uma vontade de viver um amor profundo que desconhece os próprios interesses, que sempre está disposto a servir aos que sofrem. Vontade de ser verdadeiro cristão, sabe? Quem é esse espírito? É Bezerra de Menezes, médico e político abnegado da época do Império. Desencarnou em 1900. É conhecido como o médico dos pobres, pois ele atendia, aconselhava, dava remédio e orava por todos. É por isso que ele irradia uma energia tão poderosa e emocionante. Ele fala do que vive e do que sente. É autêntico. Aí vem o susto. Ele fala para o Eurípides ficar em pé e aplicar passes nas pessoas enfermas que estão na reunião. Eurípides se levanta tranquilamente e aplica os passes. Eu tremo. Se ele me chamar, eu desmaio. Nunca pedi tanto a Deus para ser esquecido. Estou ficando nervoso de verdade. Sinto que estou atrapalhando a reunião com tantos pensamentos desencontrados. Respiro fundo e oro. Peço a Deus que ajude Eurípides e os enfermos. Sinto paz. Um silêncio confortável. As emoções estão apenas começando. Eurípides senta. Passam-se alguns minutos. Comunica-se outro espírito. Sua voz é ousada e firme. Vicente de Paulo é seu nome, o corajoso santo católico. Lembro-me na hora que Eurípides é da congregação de São Vicente. Que interessante! O que será que ele vai falar? Ele dirige-se diretamente a Eurípides e diz: Eu sou o seu guia espiritual. Que inveja, só ele? Penso. Ele fala então que observa o zelo e o desprendimento de Eurípides nas atividades da congregação, mas alerta que há muitos anos ali não existe mais o espírito do Cristo e que ele deveria assumir outras tarefas. Acho melhor transcrever o final da mensagem, que não foi tão agradável. Abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido-o a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, tendo você como comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos ou o som das músicas sacras, não se sinta magoado, nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. Meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos, afastar-se-ão. A própria família, revoltar-se-á mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque, a partir desta hora, as responsabilidades de seu espírito se ampliam ilimitadamente. Ele conclui, dizendo, Você atravessará a rua da amargura, com os amigos a ridicularizarem uma atitude que não podem compreender. Ferrou? Penso. No final da reunião, Eurípides fica pensativo, com um olhar calmo e confiante. Sinto vergonha de mim. Queria a atenção, o guia, mas não a cruz do sacrifício. O que acontecerá a Eurípides? Penso. Como se adivinhasse meus conflitos íntimos, ele me abraça e diz. Deus é sempre misericordioso. Confiemos. Nunca nos faltará forças para superarmos a nós mesmos, nem coragem para executarmos a vontade do Cristo. Este é Eurípides, sempre firme e corajoso. É noite. Eurípides pergunta ao tio onde mora Carlos. O tio pensa, pensa e lembra. Carlos é um leproso que vive isolado em uma casa distante. Eurípides afirma que precisa visitá-lo. O tio concorda e combina que todos sairão cedo pela manhã. — Precisamos ir ainda hoje — diz Eurípides. — É perigoso. A noite não tem luar e a estrada é na mata fechada — argumenta o tio. — Tio, precisamos ir ainda hoje. Estamos agindo em nome de Deus — insiste Eurípides. — Vamos todos. — O caminho é difícil e carregamos alimentos — Chegamos a um casebre que parece abandonado. Eurípides bate na porta. Carlos abre. Seu rosto está desfigurado pela doença e pela fome. Está três dias sem água e sem comida. Eurípides cumprimenta-o, entrega os alimentos, e eles conversam e se divertem. Ao sair, Eurípides beija sua testa. Carlos fica curado. É a primeira cura de Eurípides. CAPÍTULO 5 O CAMINHO DE VOLTA No dia seguinte, na volta para sacramento com Eurípides, vou refletindo sobre a importância que os espíritos atribuem ao sentimento. Não basta fazer o que é certo, é indispensável fazer o certo e desenvolver os sentimentos corretos, por isso tantos alertas sobre os sentimentos. Se é difícil afastar-se de um grupo que gostamos, como foi sugerido por Vicente de Paulo, mais difícil ainda é fazer isso e manter os sentimentos equilibrados. Ter cuidado com as excessivas saudades e com as mágoas. Se a mensagem fosse para mim, falaria da inveja. Como é importante cuidar dos sentimentos. Se vacilarmos, comprometemos toda a nossa existência e o trabalho dos espíritos que nos amam. Atenção com isso. Falo para mim mesmo. Outra coisa interessante é que o espírito evoluído não é mandão, não ameaça, não grita. Observe que o guia disse. Convido-o. Claro que ele fala de forma honesta porque deseja que acertemos e que sejamos felizes, mas não obriga. A ficha tem que cair por nosso esforço e vontade. E, mesmo quando teve que falar de coisas desagradáveis para preparar o Eurípides, não fez terror. Preparou-o em um clima de paz. Falou com serenidade. Caminhamos. Eurípides gosta do silêncio e da natureza. Talvez seja isso que lhe dá tanta paz. Interrompendo minhas reflexões, pergunto: Como tudo aconteceu? Como e por que você decidiu ir a uma reunião mediúnica, sendo um católico fervoroso? Eu me preocupava muito com as crenças do tio senhor. Gosto dele e não aceitava ele ser espírita. Toda vez que me visitava, pedia para ele dormir no meu quarto e tentava salvá-lo do espiritismo. Discutíamos, mas ninguém convencia a ninguém. Um dia ele não quis discutir, só tirou um livro do bolso e me disse que aquele livro explicaria tudo por ele ainda melhor. Deitou-se e dormiu. Na mesma hora eu comecei a ler e não consegui parar. Quando ele acordou pela manhã, eu estava acabando de ler o livro. É uma obra de arte e de lógica. É sensacional. Não consegui dormir. Então saí e fui a um lugar silencioso para reler. — Que livro é esse e quem o escreveu? — Depois da Morte, de Leon Denis. — Ah, eu conheço. — E por que você não me falou dele? — Pergunta Eurípides. — Ah, sei lá. Acho que tive vergonha de falar para você. Ainda bem que seu tio foi mais corajoso. — Explico constrangido. — Do que você mais gostou de um livro? — Pergunta Eurípides para quebrar meu embaraço. A introdução é estonteante. Nunca vi nada tão bem escrito, tão resumido e tão forte. Às vezes leio em voz alta para melhor captar sua beleza. A primeira parte é reveladora. Não imaginava que as doutrinas secretas do passado ensinassem tanta coisa. Em todas as épocas da humanidade, os que honestamente buscavam a verdade foram beneficiados com o conhecimento espiritual, comenta Eurípides. E você, do que mais gostou? Da segunda parte, refletir sobre Deus é para mim muito emocionante e nunca tinha visto ninguém falar de Deus e da criação com tanta profundidade e beleza. Quando li, chorei. Que bom que não sou só eu que choro. Rimos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.